Ele ficou famoso pelos vídeos postados na internet. Oh. André, primeira vez que você vem a São Paulo? Não, não, Jô. Fiz muita coisa já por aqui, né? Tô fazendo, tô fazendo. É, passeou? Passeando, né, Jô? Tô agora só nervoso de estar aqui no programa, né? Eu nunca pensei que eu estivesse aqui por causa de um vídeo. A gente tem um e-mail aqui quando ele... que é um e-mail, um, um telão, no telão, uma imagem. O clipe que eu fiz, né, do Vili Rondon, sucesso total. Vamos ver aqui, por favor. Eu moro no Rondon, aqui já foi muito bom, yeah. parece que vai melhorar, yo, yo. se a reforma não parar. Uh -huh. Eu o de uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Quanta, Quantas horas por dia você ficava? Olha, mais seis horas por dia, Ju. Seis horas seis só? Seis horas, mas, pô, de muito trabalho e, pô, hoje eu tô aqui, né, Ju? sou o rei. Sua que mãe veio aí. com você? Sua mãe tá aqui na plateia? Tá ali, ó. Onde é que ela tá? E aí, tá muito orgulhosa? Com certeza, Ju. Muito bem. O que é que você pretende seguir no futuro como, como carreira? Você pretende ser o quê? Ó Ju, eu acho que vou continuar na minha área, né? É uma boa. É uma boa idade pra pensar em casar, né? Ah, é pode, pode ser. É. Você que é tá um rapaz corajoso. Olha, eu conversei aqui com essa figura sensacional. Ah! <risos> Também achei. André, parabéns. Oh, obrigada, obrigado, obrigado. Muito obrigado. É, daqui a pouco a gente volta.